E aí pessoal, tranquilo, vamos para a questão de número 36, que fala do número primo, questão barbada aí de é, divisibilidade, né? No início do estudo de divisibilidade, lá na aritmética. Tá bom, pessoal? Então, antes eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, para a gente levar para frente esse projeto aqui, tá? Então, a questão diz o seguinte, é para você que não tem, tá lá na nossa comunidade Discord, a prova de é da ESA de 1982. Eu tô resolvendo todas as 39 questões, beleza? E a gente já tá na questão de número 36, tá, pessoal? Então, diz aí, o número primo é aquele que possui apenas dois divisores dois divisores e tem que ser exatamente dois divisores, tá? Logo o menor número primo é, muita gente ainda hoje, eu digo para você, ainda hoje, acha que o 1 um é o número primo. Por quê? A definição de número primo diz que ele tem apenas dois divisores. E o 1, um, então a gente vai dizer, ó, é, é, na verdade, a gente acaba falando que para ser número primo, ele tem que ser divisível por ele mesmo e por 1, um, não é isso? Então, 1 um é ele mesmo e é dividido por 1. Um. Então, acaba o pessoal acaba confundindo, achando que o 1 um é um número primo. Mas não, pessoal, para ser número primo, ele precisa ter dois divisores, o um, 1 um e ele mesmo, tá? Dois divisores, tem que ter dois divisores diferentes, melhor a gente lembrar assim, né? Então, olha só... O 2, então, seria o primeiro número com essa característica, porque o 2 vai ser divisível aí por 1 um, e por 2 somente. Então, são dois divisores. Aqui a gente tem apenas um número, porque esse aqui é igual a esse, tá bom, pessoal? Por isso que o 1 um não entra nessa jogada, nessa definição. Ou seja, por isso que o 2 é o nosso gabarito, beleza? Então, é isso. A gente se vê na próxima questão, que é de número 37. E já estamos aí mais perto do final da prova de 1982. Muito obrigado, curto o vídeo e a gente se vê na próxima questão.